Oi pessoal, aqui é a Monique Cristine Dela Escreveu e essa resenha muito provavelmente tem spoilers pra quem nunca leu o Mágico de Oz, assistiu o Magic de Oz, conhece o Wicked e tal. Bom, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre Dora de Tem Que Morrer, esse livro que foi lançado no ano passado aqui no Brasil pela editora Roku e que eu mal vou esperar pelo segundo, pelo terceiro, não é mesmo? Estou aqui sofrendo, então assim, vem em continuação, pelo amor de Cristo! O livro vai contar a história de Amy Gum, uma menina que mora no Kansas, tem cabelo rosa, que não tem uma posição de status muito boa na escola, que não vê a hora de tudo acabar pra tentar recomeçar a sua vida do zero. Como se não bastasse os problemas na escola, Amy também enfrenta problemas familiares. O pai é 100% ausente e a mãe tem problemas sérios com drogas, álcools e remédios. Partindo pra história em si, um tornado atinge o Kansas de novo e leva a Amy pra Oz de novo. Isso não é um spoiler, a não ser que você nunca tenha lido nada de Oz. Aí é um spoiler de um outro livro, assim, que precisa... Você precisa ler o outro livro pra ler esse aqui. Não que você precisa, mas vai fazer mais sentido. Como a autora descreveu é, a ida dela pra Oz, e onde ela tava, e por que que ela foi, e como ela conseguiu ir, e... é genial, que eu não vou falar não, porque é um, um ponto que eu achei genial do livro, e você tem que ler pra saber como é que foi. Lá ela descobre que Oz não tá tão bonita assim e que a estrada de tijolos amarelos está completamente destruída. Uma forma que eu encontrei de ambientar esse universo é pegar todas as referências que eu tenho de Tim Burton e jogar elas em O Mágico de Oz, um local sombrio onde as criaturas estão levemente estranhas e tudo mais. Quando ela chega lá, ela descobre que Oz está desta forma completamente destruída porque Dorothy retornou a Oz e está sugando todo o poder e toda a magia de Oz e sim. Então a gente começa a descobrir quem foram os responsáveis por trazer Amy para o Kansas que foram as bruxas más. E essa é a parte do livro que começa a ficar realmente muito interessante, porque Amy conhece a história do Magic de Oz. Amy sabe quem são as bruxas e os feiticeiros maus da história. Então ela fica num complexo assim, será que essas pessoas são realmente confiáveis? Será que Dorothy está fazendo isso mesmo? Será que eu tô aqui de verdade? O livro é narrado em primeira pessoa pelo ponto de vista da Amy e o que tornou tudo muito mais rico, porque todas as... Coisas que passam pela mente dela, você fica sabendo e você começa a compreender mais tudo por tudo que ela passou na escola, com a família e tudo mais. E isso torna a leitura muito rica, é um ponto muito positivo para a autora. Isso foi tão positivo, o livro foi tão bem construído dessa forma que eu não consegui largar o livro enquanto eu terminasse de ler. Então eu li o livro em três dias. As versões da da Amy estão aqui atrás do livro, que são realmente algo que chama muita atenção, além da capa. É a quarta capa que fala que a missão dela é remover o coração do homem de lata, roubar o cérebro no espantalho, tomar a coragem do leão e depois Dorothy tem que morrer. O ponto principal do livro que eu achei sensacional são os paralelos que ela traça com Oz e o mundo real da Amy. Ela traz é, problemáticas de Oz que Amy tem que enfrentar, que ela também tem que enfrentar no Kansas, entendeu? A Dorothy sendo, por exemplo, um paralelo às meninas populares da escola que ela... Tem que enfrentar todos os dias. E eu achei essa esse paralelismo da autora muito bom e muito bem feito também. A ideia de que a antiga heroína agora é a vilã do livro é algo que eu nunca tinha visto antes. É realmente assim, de fora do Mágico de Oz, eu só vi partes de Wicked e assisti aquele filme do Oz, que é com Orlando Bloom, parece? James Franco? James Franco? James Franco? James Franco? Eu não lembro. Enfim, só isso que eu sei de Oz. Assim, fora de Oz. Então esse universo, ele realmente foi algo muito novo pra mim. Eu nunca tinha visto, lido, nada assim lá. Dá pra acreditar que, por exemplo, a Glinda... Sim, a Glinda... Glinda... Ela apoia a Dorothy nessa tirania de roubar o poder de Oz e tudo mais. É, é um, uma construção, assim, inacreditável. Você não acredita. Você não acredita que esse livro... Tá acontecendo, entendeu? Você não acredita que a história tá acontecendo, entendeu? Uma história que você conhece, que você é, conhece o Homem de Lata, você conhece o Leão, você conhece todo mundo e você vê isso aqui e você fica... O quê? Eu mal posso esperar pela continuação do livro que já tem, né? São, é uma trilogia, os dois livros já foram lançados lá fora, então só estou aguardando serem lançados aqui no Brasil, então, assim, vem logo, por favor. Um vídeo que eu assisti que falou sobre Dora Doris que morrer foi do Cadu, do fetiche literário. E ele falou de dois pontos muito importantes que eu também vou reforçar aqui. Que eu achei ótimo. E é isso que é bom no booktube. Você ver vídeos de outras pessoas e debatendo sobre livros. Eu amo, eu amo essa comunidade. Ele falou sobre protagonismo feminino e ele é muito real. Eu como mulher realmente é um negócio muito... Tocante quando eu leio e eu vejo que protagonista é feminino Antagonista é feminino A maioria dos personagens que estão ao redor Tanto do antagonista quanto do protagonista são femininos Então assim, sensacional A forma como a Amy é independente de homem É incrível A minha vida inteira assim como leitora no momento O que tá mais me cansando na literatura é ver personagem feminina forte Que do nada surge um cara e ela fica fraca como assim? Como assim? Não pode isso, não pode. E a Amy, ela não é assim, ela é uma personagem forte. Tanto é que o romance, que é outro ponto que o Cadu falou, né, também, ele é muito, muito nada a ver, porque você vê a Amy, você vê ela como uma personagem forte, que ela não tem muito cabeça pra romance, aí tenta enfiar um romance aí, aí é isso que realmente quebra um pouco o livro. Porque senão ele seria, tipo, cinco estrelas, assim, disparado. Mas esse, esse romance que a autora tenta colocar, poderia ter sido desenvolvido no segundo ou no terceiro livro, que, que seria melhor, mas esse primeiro aqui, ele realmente ele não precisava de romance, ele é um livro excelente para ambientação de de espaço pra conhecimento de personagens e realmente não precisava de romance. Eu já falei que eu não precisava de romance? Não precisava de um romance. Bom, e essas foram as minhas considerações sobre de Tem Que Morrer. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui embaixo se você já leu esse livro, se você pretende ler, se você ficou curioso. Eu vou adorar saber. Eu vejo vocês na próxima.